Olá galera do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ajudar alguns seguidores que me pediram para explicar, ensinar como que a gente cancela é, assinaturas que estão cobrando aí no seu cartão de crédito, né? Por um exemplo, você pegou um aplicativo do, do iPhone aí para testar, né? E, e você achava que era grátis, que não que não ia lhe cobrar, e aí, de repente, começa a chegar faturas lhe cobrando é, esse aplicativo. Então, neste vídeo, eu vou te ajudar é, da forma mais simples e objetiva a como você está é, é, solicitando o cancelamento dessa assinatura e até mesmo o reembolso, tá, pessoal? Lembrando que eu vou deixar o link, todos os links que você vai precisar aqui na descrição, tá? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo, você vai entrar nesta página aqui, pessoal. Vou deixar o link na descrição, tá? Você vai ter que entrar nessa página, vai logar. Assim que você entrar nessa página, vai pedir para logar. Você faz o log. E aí, chegando aqui, ó, você vem aqui, ó, solicitar reembolso. Você clica aqui. Chegando nessa tela aqui, pessoal, você clica aqui, ó, reportagem.apple.com. Você aqui, ó, pessoal, você vai logar com a sua conta da Apple. Ok. Vamos lá, aguardar. E nessa tela aqui, pessoal, você vai... É, como podemos ajudá-lo? Você vai vir aqui, marca aqui, ó. solicitar reembolso. Dá um ok. E aqui você pode explicar o motivo. Ó. Não é, pretendia comprar isso. Tem aqui, ó, compra feita por uma criança, não pretendia me inscrever nas assinaturas. Tu clica aqui, ó, dá um ok e dá a seguinte. Aqui, pessoal, vai aparecer a lista é, de aplicativos que você pode é, solicitar o reembolso. Tá certo? No meu não tem porque eu não tenho nenhuma. Mas aí se você tem alguma compra e você quer cancelar, vai aparecer aqui, ó. E aí você marca ela e aí você solicita o cancelamento. É dessa forma. Então, pessoal, o vídeo é esse, tá? Eu espero que vocês consigam cancelar aí essas compras indesejadas. Um forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.